No nosso plano terreno, tem duas forças que estão lutando a todo tempo. O lado da luz, que é representado por Jesus, Deus e o Espírito Santo. E o lado das trevas, que é representado pelo diabo e os seus antes anjos, agora demônios. Por que eu estou te dizendo isso? Porque em todos os momentos da sua vida, tem sempre uma dessas forças é, agindo em você diretamente. Aí eu te faço uma pergunta. Quando você está com seus amigos, com seus familiares, em uma roda de fofoca, falando sobre a vida dos outros. E quando você está reunido falando sobre a vida dos outros, geralmente é falando mal, falando o quanto sua vida é melhor que a dela, tramando para você enganar os outros. Aí eu te pergunto, quando você está reunido assim, quem é que está nesse meio operando em vocês? É o lado da luz ou é o lado das trevas? Acredite, uma dessas duas está.